Eu quero falar aqui sobre a stablecoin, o SDC que perdeu paridade com o dólar, isso é uma coisa bastante complicada porque afeta diretamente aqui o mercado, o ecossistema cripto e eu também estou exposto aqui agora, vou mostrar para vocês qual que é a minha estratégia em relação ao que está acontecendo. Então vamos dar uma olhada, não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e vamos falar sobre isso. Né? Então, o que, que é aqui que tá acontecendo, né, pessoal? O SDC, basicamente, é, caiu muito forte ontem, né? Ah, aqui, se a gente puxar, a gente pode ver que a SDC é a quinta criptomoeda aqui em termos de capitalização de mercado. Então, perdeu bastante aqui da capitalização. Chegou a bater cerca de menos de 88 aqui, centavos, né? Ah, no caso, isso é muito perigoso, né? Porque uma stablecoin, assim, se, ela, se ela não conseguir se recuperar rápido, a gente pode ter problemas muito graves aqui, tá? Então, é, basicamente, a visão é que agora a gente tem que ter essa. Ou o SCC SC se recupera muito, muito rápido aí nos próximos dias, né? na segunda-feira, ou a gente vai ter sérios problemas aí, tá? Não só para quem estiver exposto, mas também outras... Uh, DeFi, enfim, o ecossistema cripto pode ser prejudicado aqui com isso, né? Então, o que aconteceu, basicamente? Vou né? comentar para vocês aqui então, sobre isso. Vocês devem saber, eu não quero ficar é, repetindo aí. Na verdade, estou atrasado com esse conteúdo. Meu foco vai ser um pouquinho diferente aqui dos, do que eu já vi por aí. Uh, basicamente, né, a OCC, ela tem uma exposição aqui de, de cash, né, de, de dólares em banco. né? Que se você pegar aqui no, no site da Circle.com, se for, for aqui em, em transparência, aqui, botar o a, a, a, janeiro de 2023, você tem aqui um relatório mostrando aqui né, o que, que eles têm aqui no caso de é, dinheiro, né, no caso aqui. Né? Então, por exemplo, aqui eles têm Treasure Security, são 33 bilhões de dólares. Né? Como é que essas stablecoins funcionam? Né? Para você entender que eles não estão ali para prestar um serviço de graça, eles estão para ganhar dinheiro, tá? eles não estão fazendo nada é, com, com o interesse de simplesmente ajudar o mercado cripto, é importante ter stablecoins, não. É, existe um interesse, um incentivo aqui para eles fazerem isso, que é no caso, pegar esse dinheiro que quando você compra ali, você bota troca dólares para o UST, STC ou o você dá é, liquidez para eles investirem, por exemplo, no mercado de títulos do governo americano, aqui no caso... Uh, o SEC está com 30, quase 34 bilhões aqui de dólares em títulos, tá? Então essa, essa, esses 3.3 bilhões de dólares que foram, uh, que estavam nesse banco SV, é a parte de caixa deles, né? De, de dólares. Então não quer dizer que simplesmente a moeda vai entrar em colapso, não tem nada a ver com o que aconteceu com a Luna, tá? Então não se desespere, eu acho que é a primeira coisa aí, toma uma água, relaxa, tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? Mas obviamente se essa, isso aqui não se recuperar rápido, pode gerar um problema grande, tá? Mas como é uma empresa que ela gera lucro, a Circle, ela gera lucro, assim como o, o Tether também, se você pegar o site da Tether que tem, ó, explicando o quanto eles têm aqui, o Tether tem cerca de 9.66% de cash, né, dinheiro em, de, em, ban, em depósitos de bancários. Né, isso aqui que é o problema, porque, pessoal, eu fiz um vídeo aqui no canal falando que a gente está à beira da maior crise né, maior que 2008, e isso eu não estou brincando com vocês, o que vocês estão vendo aqui agora é só uma, uma, a pontinha do iceberg, tá? os bancos vão começar a quebrar aí cada vez mais, e ou o Banco Central americano vai começar a resgatar esses bancos, ou a gente vai ter problemas extremamente sérios né, é, para a economia, enfim, e... E, caras, na minha opinião, em algum momento eles vão ter que começar a resgatar esses bancos aí. Que não sei se é o caso do SV, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso aqui, que eu vi até um post no Twitter, no Twitter falando sobre isso. Mas, é, na minha opinião, aqui, esse aqui é um risco bem grande também para o Tetra. O Tether tem nove, é, quase 10% aqui em, em, em cash. né? O resto aqui, no caso, seriam um... É, Uh, treasures aqui, né? uh, uh, títulos de governo americano, 77, 71%. Então, como é que esses, essas, essas tablecoins ganham dinheiro? Basicamente, eles investem nesses treasures aqui. Então, por exemplo, no caso da, no caso da Circle aqui, são 33,7 bilhões de dólares. Se você pegar aqui e botar isso aqui 5% ao ano... A, a Circle faz de lucro, de lucro anual, tá? Lucro anual disso aqui, cerca de 1,5 bilhões de dólares de lucro, só com, deixando dinheiro, é, de rendimentos aqui, no caso, deixando dinheiro em títulos, tá? Obviamente, esses títulos aqui, eles vão, eles vão também é, perdendo dinheiro, também, tem essa questão toda aí que tem que ser avaliada, né? Os títulos vão caindo também, é, o, as taxas de juros aumentam, os títulos vão perdendo valor. Esse é o motivo que os bancos começam a entrar em colapso, porque esses títulos eles começam a desvalorizar e os bancos perdem liquidez, porque quando você bota o dinheiro num banco, geralmente o banco pega esse dinheiro e coloca em títulos do governo, só que títulos do governo vão cada cabeça... vez Estão perdendo cada vez mais valor. E isso está gerando uma a falta de liquidez aí que está deixando esses bancos entrarem em colapso, tá? Então tem tudo isso aí, tá? Na minha opinião, as tablecoins, elas não são, assim, uma, um investimento de uh, zero risco, como muitas pessoas pensam. Porque você está exposto ao risco bancário que pode entrar em colapso muito forte agora, é, no ano de 2023, tá? E não estou brincando falando para vocês. O Bitcoin foi criado para isso em 2008, tá? O Bitcoin foi criado para isso. Inclusive, o Satoshi colocou lá, né? O um, segundo resgate aos bancos, tem lá a mensagem dele aqui agora que ele botou no. no, na, no no bloco Gênesis do Bitcoin. E o Bitcoin foi criado exatamente para isso, para você sair desse sistema aqui, que é um sistema basicamente Ponzi, é um sistema Ponzi, pessoal. Tá? Eu já falei para vocês em outro vídeo aqui. O sistema, o dólar, como funciona, né? o, o, as moedas FITs, são um grande sistema Ponzi que vai entrar em colapso em algum momento. Tá? Se você tem dinheiro no banco, dólar, se você acha que você está seguro, pense de novo aí, tá? porque eu acho que até esse seguro aí do, que, que, que tem para os bancos, pode ser que não consiga cobrir todo todo mundo aí se entrar um colapso muito grande. Então, a única forma de você proteger seu, seu patrimônio aí realmente é se expor em ativos aí, hard money, né? Comprar é, ouro comprar é, Bitcoin que porque Bitcoin na é carteira ninguém vai tirar o seu Bitcoin né? não tem como você não tem como, como com um colapso bancário o Bitcoin sumir dessa carteira ele está lá com você tá então esse é importante você entender a importância da Bitcoin porque que ele foi criado ele foi criado para exatamente a, a salvar as pessoas e é disso aqui tá desse problema que está acontecendo aqui agora tá bom então, é, vi aqui agora sobre, sobre isso aqui, né? Sobre, a, sobre o pessoal comentando aqui. Inclusive, tem esse tweet aqui, eu vou tentar abrir para você aqui esse tweet grande, falando aqui que o Circle tá, tá protegendo o STC para um, um. de uma de uma cisne negro aqui, né? de uma falha de cisnegro do, do sistema bancário dos Estados Unidos. Né? A SVB é um banco crítico para a economia dos Estados Unidos e a falha, uh, sem um, um plano de resgate do Banco Central-Americano, vai ter grandes aqui, implicações para negócios, ban uh, uh, bancos né? e, e empresários, empresários, no caso. Né? Então, eles estão pedindo já aqui, o cara está pedindo um resgate da, do Banco SV. Então, é, é basicamente é isso, caras. É, é, é, o... o os banqueiros ali, eles têm... Ele, os lucros dos banqueiros são lucros privados, mas os prejuízos aqui que eles vão ter são prejuízos coletivos, tá? Então, é, é uma coisa totalmente sem noção, na minha opinião, quem vai pagar a conta se esses bancos forem é, no caso, resgatados, vão ser as pessoas, porque isso é, isso é feito através de mais impressão de dinheiro, tá? É importante você entender isso aí, como funciona, porque... É, é, e esse foi o motivo que o, banco, que o Bitcoin foi criado, para que você não seja mais roubado, porque esses bancos serão resgatados com seu dinheiro, se você tem dólar em qualquer conta bancária, aí, o seu dólar vai ser cada vez mais depreciado, tá bom? Então, isso eu acredito que em algum momento vai acontecer, só que isso tem um limite, né? A gente está em vários ciclos já fazendo isso aí, e em algum momento esse castelo de cartas vai desmoronar e não vai ter o que fazer, tá bom? Se você não tiver protegido aí com alguns ativos que, por exemplo, o Bitcoin, ele é sim, ele é, uma, é uma, uma forma de você se proteger contra o colapso do dólar, é importante que você entenda isso. Se você não tiver exposto ao Bitcoin, é, você pode ter problemas certos, tá? sérios. Né? Você pode também investir em ouro outras coisas também, tá? não, se você não, se não acha que o Bitcoin é o ideal. Eu, para mim, acho que o Bitcoin é excelente e quando eu vejo isso aqui acontecendo, eu, eu entendo a importância de eu estar em, exposto aí em Bitcoin, mesmo nesse, nessa, nesse bear market, aí, acredito que em algum momento isso aqui vai é, terminar, obviamente, né? e a gente vai estar tá tranquilo vendo que o Bitcoin... Ele está numa tendência de alta aí de longo prazo, tá? E na minha opinião vai voltar a subir mesmo depois de uma, de uma recessão aí, o Bitcoin vai voltar a subir em algum momento aí, tá bom? Então esse aqui é um problema bem grande. Ah, o SEC falou aqui, então, que são 3,3 bilhões de dólares que ficaram lá nesse banco SV. Isso representa aqui, pelo cálculo que eu fiz, cerca de 8,25% aqui, né? 3,3% de 40 bilhões, são 8,25%, e no caso aqui, agora o. Se a gente puxar aqui então a, o, o SDC, ele já se recuperou, tá, caiu aqui agora 5,6%. Isso né? aqui é um bom sinal que está se recuperando. Né? Uh, acho que tem gente interessada aí se expor, acho que é um ainda é mais stablecoin que, uh, dentre as outras, aí ela, ela tem uma, uma, um grau de confiança grande, né? Então vamos ter que ver nos próximos dias como vai ser em relação a isso. Né? Mas, obviamente, uh, é... o que é importante você entender é o seguinte, se eles não voltarem para um dólar aqui muito rapidamente, não estabilizarem isso aqui, para mim o STC não vai ter valor nenhum, tá? Não é porque saiu 10% ou 8% aqui da, do, do, da, de cash da, da, da, do STC, no caso, que ele vale agora, que está valendo aqui no caso, é, no caso 90 centavos, tá? Então, eu achei um tweet interessante aqui também falando sobre isso, Desse cara aqui, ó, falando até é muito interessante que ele, ele coloca no, no Twitter dele várias coisas interessantes. Ele comentou aqui também ó, acerca de ó, se 90% do STC ele é no caso, uh, né, lastreado aqui, né? O preço de equilíbrio não é 0,9 centavos, não é 90 centavos. O preço de equilíbrio é zero, porque ou a stablecoin ela volta para um ou ela vale zero, pessoal. Tá, isso é importante você entender. Então, se não voltar muito rápido, se não tiver aqui uma. Uma, uma, uma ação aqui da Circle falando que vai conseguir dinheiro emprestado, investidores, vai usar, por exemplo, caixa deles, talvez eles tenham caixa grande, não sei, de fato aqui, vou tentar entender também um pouquinho aqui, se, se tem essas informações aqui, ó, por, por exemplo, aqui, ó, uh, ativos reserva aqui, 8.6 bilhões, então isso aqui está tudo no PDF deles, tá? vocês podem pegar direto, diretamente no site deles aqui, isso tudo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui que, que, que mostra que eles podem ter algum caixa de reserva aqui. Pelo menos aqui eu não achei, mas tem aqui cerca de ativos de reserva aqui, o acc uh, Reserve Assets aqui, 8.6 bilhões. Tá, então pode ser que eles consigam Pegar parte da, dos, das reservas Deles aí e cobrir esses 3 bilhões 3.3 bilhões e é isso que a gente precisa ver Aqui agora nos próximos dias, senão a coisa vai Ficar feia, então ou o SDC volta Para um dólar muito rapidamente ou vai Para zero, tá bom? E eu acredito que Isso aqui, a grande chance, a chance maior Na minha opinião isso aqui é voltar para um tá? Eu acho que o, o SDC colapsar Para zero é, é a, a chance É mais baixa, obviamente existe esse risco E é importante você mitigar, mitigar esse risco Eu vou mostrar para você aqui mais no final do vídeo como você você pode fazer isso então, beleza? Então, é, a mesma coisa para tá? o Tether, o é, Tether, para colapsar isso aqui, pessoal, é uma, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, ó. 70%, 70 dele do, do valor é investido em, em títulos de tesouros americanos, é, hoje está rendendo cerca de 5% ao ano, isso aqui é muito dinheiro, é uma máquina de fazer dinheiro, tá o, o, o STT é uma máquina de fazer dinheiro, então eu acho que isso aqui para colapsar vai demorar bastante, aí tá então é, mas existe esse risco aqui também de 9,6%, do, um, do, no caso, tem têm tem dinheiro aí em bancos, aí, né? então isso é importante é, é, entender. Obviamente, aqui, o que me deixou preocupado realmente é por que que, porque que a USTC deixou tanto dinheiro só num banco, né? Deveria, deveria isso aqui diluir em vários bancos diferentes, acho que seria importante também isso ter sido feito. Tá? Mas então, pessoal, o que, que a gente pode fazer aqui agora, nesse momento, tá? algumas coisas que você pode pensar aqui agora. Uh, o TETRA também aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui um gráfico interessante, estou acompanhando o TETRA. Lá em maio de 2022, o TETRA também teve um problema de paridade, voltou muito rápido, ó, estabilizou. Então, é isso que eu gostaria de ver aqui para é o sdc O sdc voltar uh, com a paridade um para um aqui muito rápido, tá? porque se começasse a se enrolar aqui, ou perder esses últimos fundos aqui, ó, começar a é, perder essas regiões aí, realmente pode ficar bastante complicado. Eu estou acompanhando o gráfico aqui em diversas corretoras também, tá do sdc aqui nesse momento. Aqui, por exemplo, na... nesse momento aqui na... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um, ó, na, na, na Gemini aqui, tá. Na Bittrex tá na está na Aqui na, na Bitstamp 95 centavos. Aqui na Gemini tá R$ centavos quase, então tá em fase de operação aqui. Só na Binance mesmo, realmente a Binance está pegando pesado aqui, porque eles também têm interesse da Binance de. Uh, é uma oportunidade para a Binance aqui para fortalecer o BUSD também. Tá? Então eu não ficarei muito de olho o que a Binance está falando porque a Binance quer fortalecer o BUSD deles também, então eu acho que você tem que tomar cuidado com o que a Binance está falando aqui, na minha opinião, tá? Eu tento, uh, acho que tem um pouco de viés da Binance em relação à posição deles aí, em relação ao USDC, tá bom? Eles comentaram que uh, iam bloquear aqui agora o, a conversão pra, do USDC para dólar, eu acho que isso é, é muito ruim, tá? A corretora fazer isso aí, eu acho que não faz, na minha opinião, sentido nenhum, né, e você bloquear uma... O, o mercado ali tá, então o que você pode fazer aqui agora em relação ao SDC, cara. Que na por exemplo, a Binance, você pode basicamente aqui agora é, olhar, né? Tentar olhar o gráfico aqui. Deixa eu puxar aqui o gráfico da, da USCC, escala logaritmo de poder ver que melhora. Né? Então você pode avaliar que talvez botar um stop também né? aqui no SCC. Você pode ver um botar um stop porque se isso aqui perder começar a cair de novo, na minha opinião, tá especialmente segunda-feira, significa que isso aqui vai muito mais abaixo. Então, você pode avaliar, assim de entrar aqui na corretora da Binance e colocar um stop aqui, né? tentar ver se a moeda volta aqui agora a subir nos próximos dias. Né? Voltando a subir, você pode tentar converter para outras stablecoins, que é isso que eu vou fazer, tentar converter para mais para o USD, USDT. Eu comprei uma parte também em Bitcoin, pelo menos foi isso, tá? comprei a parte de Bitcoin nos últimos dias, nessa, nessa queda, comprei uma parte pequena. Estou interessado em comprar Bitcoin mais abaixo, então acompanha as análises aqui do canal. Mas você pode botar, assim um stop aqui regiões abaixo, né, porque se começar a perder muito essas zonas aqui na minha, na minha região, a zona aqui de o, o, 86, 87 centavos, na minha opinião fica bem é, crítico, tá bom? Então, é, o susto agora maior passou, na minha opinião, tá, Vamos ter que acompanhar aqui agora com vocês os próximos dias, mas coloca um stop aí para você ficar um pouco mais tranquilo. É, eu acho que não vale a pena simplesmente é, vender aqui agora o STC, um, totalmente, eu acho que existe a grande chance de voltar a recuperar e eu estou apostando nisso por enquanto, mas vou colocar um stop aqui para proteger aqui a, a meu, meu capital, caso isso aqui realmente entre em colapso, tá bom pessoal? Então não se esqueçam que o mais importante pra gente aqui é o que vai de fato um, é salvar a gente desse por esse caos e financeiro é realmente o Bitcoin, tá? Então se preocupem a entender os fundamentos, Tirem o final de semana para entender os fundamentos do Bitcoin, porque o Bitcoin foi criado para exatamente nos proteger disso aqui que está por vir. Então se você não tiver exposto esperando comprar Bitcoin aí na uh, só no pior lá no, no a tentar achar um fundo para o Bitcoin, eu acho que você pode acabar se frustrando porque é, o Bitcoin também ele é um seguro contra esse colapso financeiro que na minha, na minha humilde opinião aqui tem grande chance de vir aí também tá? é, nos próximos, próximos anos aí, né? se não até, porque não, no ano de 2023, tá bom? Então essa aqui é a minha opinião é, espero que você tenha gostado aí do vídeo se você gostou, deixa aquele like para apoiar se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê então mais adiante aí para uma análise do Bitcoin. Um abraço e um bom final de semana